Eu vou explicar para vocês, ó, preste atenção, ok? Eu vou explicar para vocês uma expressão em português e vocês nos comentários aí vão, vão falar se existe ou não em espanhol, ok? Porque se existe em espanhol, então eu não vou nem perder tempo colocando essa palavra aqui em, nos vídeos para vocês, ok? Mas é o seguinte, quando você está tomando uma cervejinha no bar, você está com seus amigos, e, sei lá, né, tá, tá quase indo embora já, você já tá quase saindo do bar. E é a última cerveja, Você to... acabei de tomar, essa... olha que bacana aqui, ó. presentinho aí. <risos> você acabou de tomar a cerveja e a gente já tá pra sair e seu amigo fala, não, não, não, peraí, vamos pedir uma saideira aqui, vamos pedir uma saideira. Garçom, garçom, traz aí a, a saideira. Quando a gente fala em português, traz a saideira, é a última cerveja, ok? A saideira é, tipo, a última cerveja antes de sair. Então, como é que vocês falam isso em espanhol? Você Tem muita gente que fala aí espanhol. Eliel falou a saideira. Ok, é isso aí. Saideira, pedi a saideira. E aí, José, só de boa, tá só de boa aqui, cara. Tá fazendo falta fazer uns lives aqui com vocês. Façam perguntas aí também. Saideira, ok. Mas como é que se fala saideira em espanhol? Existe essa expressão em espanhol? Pedir a saideira? Vamos pedir a saideira aí. La última e não vamos? Não, nah, que mais? Essa não vale. Luísa falou aí, la última e no, nos vamos. Ah, ok, na Costa Rica... Elsin falou aí. Na Costa Rica a gente chama isso de el sarpe. Então falou o quê? Dame el sarpe. Ou, trae el sarpe. Já não vamos. Como é que é? La última e nos vamos, la última ronda, mafe. Os <risos> es que camem, la última e nos vamos, prometo. <risos> e, e, e, e depois outra, outra. A saideira que nunca, la última chela. Ah, ok. Oscar falou aí. Beleza, valeu pessoal, valeu. Valeu por compartilhar aí, porque em português a gente fala muito a saideira, ok? Outra coisa também que eu escuto em espanhol, que eu não vejo de... Outra forma, é o que a gente fala em português de que dato. Ah, que português que é? me confundi. Fica a dica. Fica a dica. Eu, eu recomendo alguma coisa e eu ai ah, Pessoal, fica a dica aí para vocês. Ou seja, seria como queda el tip. Sendo que em espanhol eu só escuto queda el dato. Como queda el dato como de informação Não como recomendação queda el dato. Como é que eu falo em espanhol fica a dica? Existe uma expressão para isso? Ou somente querer o dato? Ou pode ser querer a recomendação? Para que sepan como é que vocês falam isso em espanhol. É, também, Passe o dato. Mas que dato é mais informação. É, não sei. É, tem muita expressão em português. Galera, eu tenho uma lista gigante aqui monstruosa. De expressões em português, mas muita coisa mesmo. Eu acho que português é uma língua muito mais rica que o espanhol em termos de, de quantidade de palavras, de, de tudo. Nossa, queda el beta, Jesus queda el beta o el dato? Deixa um tip. ok. Como deixam, deixam, les dejo la informação aí te dejo. <risos> Ainda não é isso, é que. Quer, é Fica a dica é tipo, fica a recomendação, fica a dica, é uma dica, é uma recomendação, entendeu? Fica a dica. Agora, outra expressão que eu gosto muito em português, que eu, eu não encontro, às vezes eu quero falar algo, é, é aquilo que eu falo para os estudantes. Quando você fala bem o idioma, você consegue se expressar da mesma forma que você faz no seu idioma nativo, é uma maravilha, é uma maravilha. Mas tem coisas que você quer dizer, que no seu idioma nativo, literalmente significa tudo o que você quer dizer. Sendo que no idioma que você está aprendendo, é tipo, ok, eu posso falar dessa forma também. Mas não é com a essência do meu idioma nativo, entendeu? Não é com aquela, sabe? Tipo, como em português a gente fala muito... abre <risos> o Ok, so, sobre, sobre isso do orro, né? Aqui na Colômbia falam muito orro, orro, como olho com tal coisa, como fica atento, orro. Em português ninguém fala assim, ok? Não existe isso de orro. É como se liga, ei, preste atenção, entendeu? É outra coisa. Agora, o que eu estava falando para vocês é quando eu quero. Olha só, eu tenho essa caixinha de som aqui. E eu tenho minha garrafinha aqui, né? Mas eu tô com minha garrafa na mão e eu quero pegar essa caixinha de som com a mesma mão, mas eu não consigo pegar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir mão disso aqui. Eu tenho que abrir mão pra pegar isso aqui. E essa expressão em português é muito boa, né? você tem que abrir mão de certas coisas. Aí você fala, fala também, né? Ah, o pessoal quer chegar nesse ponto da vida sendo que é uma minoria que está disposto, que se propõe a abrir mão das coisas, a abrir mão do luxo, a abrir mão da comodidade, entendeu? Então como é que você falaria essa expressão em espanhol? Abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão para pegar o outro. Então agora eu posso pegar o outro, então abre mão de alguma coisa, entendeu? Como é que seria em espanhol? Alguém aí sabe? Como é que eu diria isso? Quer aprender espanhol com vocês? Podem fazer pergunta. derrade de lado? Não. É que deixar de lado é, não é expressão. É tipo, você tem que deixar de lado. Ok, beleza. Mas que abrir mão, vocês vão. Mas por que abrir mão? Aí você explica por que abrir mão, entendeu? É diferente. É diferente. Derrar ele? Também não. Solitário? Também não. Aí, tipo, essas palavras que vocês estão falando, é literalmente... Ah, você tem que deixar isso de lado, você tem que abandonar isso, você tem que... Significa tudo isso. Sendo que eu quero a expressão, a expressão abrir mão. Tienes que abrir mão no verso. Tienes que... Ah? Abrir la me... não. Desligar, não. Priorizar, não. Tienes que soltar para seguir. Ok, essa já tá tá, tá chegando dejar ir para seguir está predisposto não mudar de chip não <risos> olvida isso não, não, abrir mão porque abrir mão não é não é, nem tão esqueça disso é tipo é fazer um intercâmbio entendeu tipo vou deixar esse aqui do lado para pegar esse outro entendeu beleza estar disposto ok beleza continuando aqui ok então vê que não tem olha só agora tem outra aqui muito boa Aqui na Colômbia existe uma palavra pra isso. Mas quando alguém chega na sua casa, essa a pessoa chega na sua casa e abre a geladeira da casa, e tá pegando comida e não sei o que, e você... Cara, esse, esse cara é muito folgado, bicho. É muito cara de pau, é muito sem noção. Folgado. Quando uma pessoa é folgada, como é que é? Uma pessoa. Aqui na Colômbia fala muito conchua, muito como... conchua. <risos> descarado é que descarado ainda não não não é folgado Folga, olha, olha só se eu chego na, na casa de alguém e me sento no sofá e coloco as pernas em cima do centro da, da sala coloca a perna eu não sou descarado entendeu eu sou folgado é tipo muito assim tipo ah tô em casa aqui nessa aqui mas descarado é tem outra conotação assim algo mais Colgado. Onde é que se fala colgado? confiançou Alexandra. É isso aí, confiançou Ah, é muito confiançou Colgado também em... Conchudo também em México. Confiançudo. esse pata é bem sem vergonha. Confiançudo, confi... Desubicado. Ah, desubicado. Como é que é de desubicado em português? A gente fala... É muito, esse cara é muito perdido, muito sem noção, é muito sem noção, cara, muito sem noção. Falta de bom senso, a gente fala, né? Que vocês falam sentido comum, e as, tem vezes que eu tô falando em português e escapa sentido, é, é, é sentido comum, não sei o que, é, é sentido comum, bom senso. São coisas que, tipo, é bom senso, cara, isso não se faz. Se você chega na casa de alguém, você visita, você tem que, né? Eu posso abrir aqui e você tem que pedir permissão pra tudo. Mas tem gente que vai em buraca na casa, vai por todos os lugares e a gente fala que é uma pessoa folgada, ok? Cara, muito folgado. Então, eu ainda não encontrei... contudo é que contúlulo também é mais pra descarado. Folgada é tipo é tipo sem noção, um cara é muito folgado, bicho. Ainda não tem uma palavra para folgado, assim que represente literalmente para tudo, não sei. Atreviram, não? Care, care que? Carebarro. Carebarro. <risos> Na Argentina eu já tem tipo cara de palo, algo assim. Ok, beleza. Então a próxima aqui que eu acho que não tem em espanhol. É quando alguém fala pra mim, deixa eu pegar alguém aqui. É... É? Tem um... Todo mundo tem uns nomes aqui super estranhos. Julie. Ju... Julienne? Julienne. Ah, então Julienne fala pra mim: ó, é... você deveria fazer tal coisa, não sei o quê. Aí eu falo: não, não precisa disso não, não precisa disso não, não sei o quê. É melhor você fazer, eu tô recomendando que você faça isso, porque eu conheço, eu sei como é que é. E eu ignoro, eu simplesmente ignoro. E depois, na hora, no momento eu quebro a cara, tipo, eu esperava alguma coisa, mas na verdade não foi como eu esperava, então eu quebrei a cara, Entendeu? Tipo, alguém fala pra mim que um local, que a passagem vai estar vai tá barata tal tá dia, e eu, falo, e eu falo, sim, sim, vai estar tá barato, vai estar tá barato, não, eu falo, não vai estar tá barato, não vai estar tá barato, não vai estar tá barato, e quando chega no dia, eu compro antes, compro mais caro, e quando chega no dia que a pessoa falou que ia estar tá mais barato, realmente estava mais barato, então eu quebrei a cara. Então cara, ó, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Eu tô falando pra você, você vai quebrar a cara. Não faça, não faça. É tipo se decepcionar, entendeu? É tipo esperar alguma coisa e não sair como você queria que tivesse saído, entendeu? Cabeça dura pode ser também, cabeça dura pode ser também, ok? Você quebra a cara. Beleza? Ok. Por a well now. Você é um retiro ou o que? A well now. A well now. <risos> ah, se estrellou? Arrepentir se estrellar. Pode ser também, ok? Foi um chute. Ok. Quando a gente faz aquelas provas né, na, na universidade ou em qualquer lugar que você vai fazer uma prova, que são várias opções. Então, marque a opção correta: a opção A, B, C, D, E. Então você não sabe qual é a resposta, você simplesmente coloca qualquer uma. Eu acho que é essa aqui, Pim. Né? quem nunca fez isso, eu já fiz um montão de vezes. <risos> você coloca qualquer uma. Então quando você coloca qualquer uma, você está chutando, é um chute. Entendeu? É uma... Você está adivinhando assim, tipo, eu... eu vou dar um chute. Chuta, chuta alguma, é, sei lá, letra C, eu estou chutando. Como seria em espanhol isso, você chutar? Uma, uma, uma opção, numa prova. Eu estou chutando. Como seria isso? Eu posso falar, cara, cara eu fiz a prova de matemática ontem, toda no chute. Ou seja, na doida. Achunte al, al azar. Achuntar em Chile. Veja, veja, veja. Tirar, apegar lá. Batear, marcar, al azar. Isso não sou nada brasileiro. isso. Eu, eu fiz a prova, eu marquei tudo ao azar. Não, eu, eu chutei tudo. Foi tudo na doida. Eu fiz tudo assim, na doida. Na doida é como em, em no louco, assim, como pá. Batear. Hum. Estão me perguntando aí, Felipe, como pode dizer saludo em português? Saludo ou saludo seria ou cumprimento, cumprimento ou saudação, ok? Sendo que em espanhol o pessoal fala muito salôs, salôs. Em português a gente não fala saudações, saudação, amigos, não sei o quê. É muito formal, entendeu? Então a gente pode falar cumprimentos. Mas você bem que também nem isso, assim. Cumprimentos para sua família, não sei o quê. É, Manda um abraço para sua família. Tem umas coisas em espanhol que existe em português, sendo que é muito formal em português e ninguém usa, ok? Saudação é tipo. Parece saudação de, de saudar alguém assim. Não, é diferente. Ok, e a última agora, ok? Como é que eu. Será que fala assim espanhol? Quando eu. Quando eu, eu tô. Eu fico com raiva de alguma coisa. E eu fecho minha cara. Isso é fechar a cara, tô sério, entendeu? Então eu tava tudo de boa, não sei o que, não sei que, de repente alguém chegou, quando eu vi que essa pessoa chegou, fechei a cara. Isso é fechar a cara. Se diz, isso é a cara Oca, fruncir... Não, isso é franzir, isso é franzir, é franzi, ok? Mas fechar a cara é a expressão. Ah, eu cheguei lá... Ele não fala, eu cheguei no local e quando ele me viu, ele franziu a testa. Não. Ele fechou a cara. Malarreta? <risos> hum, ainda não, Eu acho que ia é ser Eu acho que deve ser malarreta aí. Ok, Rafael Castro. Felipe, pode me ajudar com a palavra patamar? Boa pergunta, cara. Pode me dar mais perguntas aí, pessoal. Dá um tempinho aqui nesse live. Patamar é quando você chega no nível, no mesmo nível de algo. Água, de, de água. Eu tenho dois produtos, ok? O produto A e o produto B. O produto A está nesse patamar, está nesse nível, e o produto B está nesse patamar, sendo que a gente fez alguns investimentos tal para de melhoria, ok? No produto A e o produto A chegou no mesmo patamar, chegou no mesmo nível, já, já, já seja de qualidade ou de vendas do produto B. Então tá tudo no mesmo patamar. Então se eu estou comprando passagem de avião Ah, você já viu na, na página tal? Ah, eu não vi, você viu na página não sei o que? Ah, eu estou vendo aqui Mas tá, tá no mesmo patamar os preços Ou seja, está no mesmo nível Ok? Ok, voltando aqui de fechar a cara Cara de culo <risos> Paulo Davi cara de culo é, qual, qual é o Qual é o verbo que vocês usam para isso? Tipo, ah, ele fechou a cara Não, não, não sei se ele cerrou a cara Se... <risos> falta muita palavra para mim em espanhol. Patamar é es lugar no físico? o okay? Que? Patamar? Patamar o okay? que? Não entendi a pergunta. Ok, amarrar a cara. Eu cheguei e ele amarrou a cara. Talvez seja essa, Adriano. Talvez seja essa a expressão. Arrugar a cara, ah, arrugou a cara, não sei o que. Acermar a cara, ok? Eu fui receber um pagamento num local local aqui na colômbia e vamos supor hoje é dia 2 de abril tinha um programado para o dia 1 de abril e eu cheguei no dia 2 e aí o que aconteceu aqui eu não recebi o pagamento não sei que tal ah é que tá esperando uma autorização de não sei que lá lá ah, ok e qual é a, a a previsão de pagamento ou seja em português é totalmente comum falar isso. Qual é a previsão? Qual é a previsão? Está previsto para quando o pagamento? Sendo que quando eu perguntei isso, em português, qual é a previsão do de... <risos> pago? E a menina ficou olhando para a minha cara assim, tipo, como? E como a previsão? Como para para quando tem o pago? E ela, ah, ok, é para tal dia. E eu fiquei com essa dúvida, né? Fiquei, com hum, essa dúvida de não, será que não tem previsão em espanhol? Previsão de pagamento? Pré, qual é a sua previsão da viagem? Qual é a, você está planejando para quando a viagem? Previsão. Tem alguma? Não, feita ele pago não. Ou eu posso falar qual é a data de pagamento, mas qual é o a data de pagamento esperado? Tipo... Entende? Entende como é que é? Entende? How many languages do you speak, bro? Just three languages. Ok, para quando está previsto? Provisto ou previsto? Ok, para quando está previsto. Ok, programar. Ok, oh, outra que eu aprendi hoje. Outra que eu aprendi hoje falando em espanhol. Aqui na Colômbia, quando você chega na universidade, o você tem a programação das suas aulas, né? Ou seja, na semana. Vai ter aula disso, daquilo. Então, aqueles falam eh, programação ou também la parrilla. La parrilla de las classes. A parrilla. Ou seja, o churrasco. Pues parrilla aqui é para o que vai atrás na moto. Parrilla é para o que. De las la, classes. Parrilla é como o parrillero. Pois la parrilla, ser um carne, não sei o que. Em português, a gente fala grade curricular, entendeu? Grade em português são rejas, grade, ok? São grades. Então grade curricular, mas aqui falam parrilha curricular. não, parr, parrilha. <risos> Tinha na parrilha de hoje, <risos> A parrilha que é isso, que é como que what? Mas é assim, na parrilha. Ok, vamos lá. Pam pam pam pam Fala aí Vanessa, belezinha. Vanessa, você já sabia disso da grade curricular? Ah, olha só, Mádia curricular. Estão falando aí que no México, no, na, no Chile, o caramba. Eu, eu vi na bandeira do Chile aqui no México, não sei o que. Magia curricular, ok? La magia, magia. Já falando de magia, porque magia parece de tecido, né? A gente fala em português malha. A malha dessa camisa é muito fina. A malha. O tecido. Ok? Dessa camisa. É muito fina. Beleza? Então, só alguns detalhes aí pra vocês. É comum, né, Vanessa? Tem muita coisa aí que tanto eu tenho que aprender em espanhol como vocês têm que aprender em português. Agora última aqui, ok? Caramba, que eu tenho tanta vontade de explicar pra vocês tantas coisas que eu poderia passar 10 dias aqui explicando um montão de coisa em português a quantidade de conteúdo que eu tenho aqui pra vocês, isso é impressionante então quando você tá trabalhando numa empresa e você não é o dono da empresa, né? Aí o chefe vai lá e fala alguma coisa com você muito duro assim, muito grosseiro tal e você não pode falar nada, então você tem que engolir sapo, entendeu, você engole sapo, engolir é engolir, ok, engolir, quando você engole sapo, já imaginou a dificuldade para você engolir um sapo, então você, caramba, estou tô com... Tô com vontade de falar alguma coisa, mas sim chefe, uh -huh. sim, entendi, uh -huh. beleza, uh -huh. seja, você está engolindo sapo, entendeu, então tem vezes que você tem que engolir sapo, entendeu, é assim, Ok, alguém perguntou aqui, Diego. É, Pipe, eu não pergunto. O que é eita? Eita é uma expressão muito usada no Brasil pra é, se, se referir a um montão de coisa, tipo de espanto assim, né? Tipo, se eu tô conversando com vocês aqui e, e a câmera começa a cair, eita, eita, eita, eita caramba. Eita, pensei que ia cair a câmera aqui. Eita, eita, como... Mas eita também pode ser de exagero, entendeu? Então eu falo, ei, coloca. Eu gosto muito de ketchup. Então coloca aí um ketchup pra mim aí. Um ketchup. Coloca aí um ketchup pra mim aqui na, na batata frita, né? Aí, mas eu gosto muito de ketchup, né? Aí o cara vai lá, ah, gosta muito, né? Aí o cara espreme e coloca um montão. Aí eu falo, eita! Também assim não, né? Um, como vai, jaque, Entendeu? Eita! É que eita pode ser usado pra muitas coisas. É impressionante. Eita! Eita! Eita, bicho, esqueci de fazer tal coisa. Com eita. E agora? O que é que a gente vai fazer? Vai dar tudo errado. Entendeu? Tipo. Eita. Entendeu? Espero que tenha entendido aí, ok? Me prende de vez. Guardasse a lá, palavra. pra lá, lá palavra. Lá, lá. me hum... milagre, um Nepa venezolano, será? Epa. Epa. Epa. Epa. Pode ser, eu acho. Como nossa... será que é como nossa? Nossa? nossa. não. Não. Eita, tipo... É, que? Nossa é como... Ó. Entendeu? Entendido, ok, beleza. Pessoal, é muito bom quando vocês aprendem expressões em português para se referir exatamente ao que você quer se referir em espanhol. Entendeu? Porque tem muitas vezes que você quer Detalhar o seu sentimento com uma palavra, alguma coisa, mas você não, não tem as palavras, você não não sabe, entendeu? Então aí você fica ali, né? A impotência e as palavras, né? Quem tem mais palavras, geralmente tem um tem um poder né? na conversação. você eu tô conversando com alguém que não sabe falar muito bem e eu tenho um domínio do, do idioma, é, né? Acontece muitas vezes quando o pessoal começa a namorar, né? Aí no Brasil, aí tem uma namorada brasileira e o cara tá aprendendo português. Aí a namorada começa a brigar com o cara e você... É... Não, porque não você quer... Não sabe nada. Então, você tá aprendendo, você não sabe nem se defender. Mas é assim, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí nesse live. Como eu faria vários lives todo dia aqui com vocês. Mas esse vai acabar agora! E espero que vocês continuem aprendendo mais português aí com os vídeos, ok? Lembre-se que eu fiz uma publicação no blog com páginas para encontrar trabalho no Brasil, ok? Tem vídeo novo no YouTube, tem publicação nova no blog. Aproveitem as oportunidades, tem material disponível para vocês. Mas o que falta é o quê? A atitude de vocês. Entendeu? Porque material qualquer pessoa acessa, qualquer pessoa tem acesso a material. O que vai fazer a diferença é o seu comprometimento, o seu compromisso em aprender, entendeu? Em atingir o seu objetivo de aprender a falar português, morar no Brasil, se sentir mais confiável assim para falar o idioma. E é isso aí. O que precisar, o que depender de mim, eu estarei por aqui. Mandem mensagem para mim, já sabem, se vocês quiserem ver os links que eu tenho aí destacados no perfil aí no, no Instagram, clique no link, e aí vocês vão encontrar um mini curso grátis, o um curso completo de português, é, meu número no WhatsApp também, então tem várias informações aí que vai ser do interesse de vocês. É, beleza, é, milagro, eu tô magro mesmo, é, um comentário aí, eu perdi já 8 quilos, desde que eu cheguei aqui de volta na Colômbia, eu voltei para academia, eu tô mais magro, mas também eu tô mais, <risos> Tô mais em forma, né? Que eu cheguei aqui com uma barrigona assim e tava parecendo um Papai Noel. Tava triste a situação. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 85 quilos, né? E agora eu já tô na, nos 77, aí. E eu não podia nem sentar do jeito que eu tô sentado aqui. Porque a minha barriga ficava apertando aqui, lá. Eu, Ai, caramba, não consigo ficar sentado assim. Então agora já tá tudo tranquilo, já perdi aí 8 quilos e falta perder mais 2. Até, até quando? Até julho. <risos> até nós. Acho que em três semanas dá pra perder mais dois quilos. Então, beleza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.